Quanto andando? 18. 36! Já 36? 36? 33! E onde a menininha filha Cabeira foi pra mim? Quanto você tem? Ela tem 7, 8? 3, 18. 17. Mas se você botar com uma carga lá no céu, ela É, ah, pode ser, né? Eu achei que você tinha 12. <risos> a mãe dela, 12? Aí ela falou assim: é. 12 em cada perna não tem 33 não. Fio. Doze, três vezes, vezes. ai ah, achei que você tinha ah, eu tô Doze, é, eu Doze, eu eu meu te dia te <risos> Doze. Um mas, mas solidade, é? maior né, maior é? mas eu achei que ela acabou assim disso eu achei que ela falava que eu tinha cara de bem mais velha ela falava vai acabar com quer ver é, ela colocou uma nossa tá vindo aqui Coisinha. Fumaça? pega. Tá frio aqui na sombra, Tá. Vem aqui no pouquinho. Não. Vai. Tá frio na sombra, aí dá muito calor. Tá frio na sombra. Vai ficar no sol. Hã? Cícero. Ai, não botei Ah, peraí. Ué, tá aquela coisa oh, aqui, agotando. ó? Não, parou. Agora é. é. água tá gelada, não. O peixe não, não vai vir aí não. Agora o tipo? um sol, pescar do outro lado. Aham, vamos é? lá. Já tá aí, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, tem que, que lá. a o eu lá já. Ah, deve pra lá. É. Né? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê Nossa! Cadê? Cadê? A mó Olha aqui, ó. Ai, tá Liva. Vai dormir? Não, Ah, vamos comigo. Vamos eu <risos> quero fazer também. Eu Vamos. ver meu tá. Onde que já é o que primeiro Quem tá de saco e tá de calça? <risos> Eu botava se no galinho, minha vida botava se carro no galinho hum. eu lá a rede, tio Fora o movimento O so movimento Se posar oh. perto do um caminhão desse aí no outro que tem, tem que sair fora. Porque o cara às vezes te o caminhão Tem pouca linha dentro d'água. Não, não peguei aqui. Ah, tem pouca linha dentro d'água. Nem a Não, eu sei é que eu. eu, a ah, eu, vendo, eu, vendo, eu não, não, não. nada. Vamos, lá, vamos pegar os seus cavalos mesmo? É bom. Olha o tamanho de deixar pra dentro da água. Ah, entendi agora. Mas quem não eu vou colocar a palha pra cima, para ela para cima. Vou fazer, vou trocar as cenas, se não né? vamos. Eu já tirei a chumbada do lugar, deixei só a chumbadinha pequena. Embora você não pegar nenhum também, irmão. Não pegou nenhum, pai? É, não peguei. Nem eu. Não é também não, viu? Eles nem estão cruzando. É, Por o tempo que eu, eu peguei assim, tá ficaram admirado tá e verdade? eu era todo orgulhoso. Agora acontece. Eu vou pegar um mosquitinho. Vamos que tinha é que pegar. Quase é não pega ele Eu já fui pescar quando o sommento estava grada do Rafael A gente viu que um saco cheio de peixe. <risos> não, até hoje. É, hoje. é hoje que eu vejo o meu. Por que ela tá correndo? Tem uma toca lá. Toca? Uhum. Não sei se é ficar de pivada. Toca. Toca e ah. eu fui lá é. sozinha. Vai, ver, você vai lá de novo. Assim, ó, ela tá dando um mapa. Aqui, umas tomas aqui assim, ó. Assim, ó eu acho que é que é pivada, ela é ele, que ela é da água. Cede, uh. tá cedendo? Não vou não. Você tá doido? Olha o que a Delena falou. De Lourdes nem me nem nem. Né? <risos> Quase que ela mijou na boca, sabe? Vê assim, shh, que a <risos> E Só é aqui. Melhor, melhor. Ah? Jogar? É. Hum? Cadê? Mas é? É fino aqui, É bem fundão, assim não dá pra ver o fundo lá dentro. Sim. É escuro. Sim. Tem então, uma cobra vem nadando ali, ó. Onde? Ali, ó. Mentira. É mesmo, é verdade. Não, onde? Olha lá, ela Ai, olha lá, olha lá. Não tô vendo. Tô vendo ela. Tô vendo, Cadê? Olha ali, ali, ali. Nossa, tem celular? É pra, pra lá, Felipe. Tá é pra lá. Será que ela não saiu daí, Felipe? Não, ela tá vindo lá pra cá. Acho que ela percebeu nós. Gente, vocês estão vendo uma cobra? Tem uma cobra lá, por aqui, assim, ó. Tem uma né? Não, ela ali, pra lá. Tô vendo. Ah, não sei se dá pra aqui ver, é bem, ela tá por gente... aqui assim, ela ó. Vem pra dar um beijo nela. Você tá doido? Eu tô vendo, olha ela. Eu ah. tô tá vendo, tô vendo ela ali, ó. Vem ali, Eu ela, tô ela, vendo, então, ela é, ela é, ela é se não, vai ter nem ó, não, não. Tá, é lá, tá, eu desci uma tábua, porque senão vai trem. Ó, aproximei, tá, olha ela aqui, ó. Olha aqui. É uma pequenininha, bem, não dá não. Meu Deus do céu, tem cobra aqui. Ó, vai, fala pra tomar uma. Olha lá, uma só, eu quero só uma Aí tomou a picada, não sabe por quê? mas é você viu ela, preto? Eu o negócio piscando água ali, eu olhei Gente, eu fui ali no mato, fazer necessidade, e encontrei um buraco muito estranho, e aí eu disse vamos lá ver o que que é, não é um buraco, é uma toca no mato, eu não, eu não sei se é de, de capivara, que, que vai na água, ou se, ou se é de onça. Pra frente, Obrigado. pra frente, pode ir. Pode ir, Cícero. Que trabalho bonito, ó. De onde, mãe? Ó, eu rosquei meu rosto, mas eu botei a desse lado aqui, ó, perto da árvore ali. Nossa, eu vi só aqui, é. na, na, aqui, por Aqui, Aqui, Aqui, eu ia subir na árvore, aí eu vi a toca lá. Não, tá parecendo toca de capivara. Não tá, Cícero? Isso, é que vai mexer aí nessa terra é o quê, pai? Aqui, ó. Alguém aqui. Deixa eu botar para pegar a minhoca. Hein, Cícero? Não tá parecendo que é toca de capivara? É, é. Eu caibo lá, que é clenco. Mentira. Tem razão. Tem algum animal que tá entrando aqui no começo. Eu caibo lá, que é quente para ver. Eu ia subir aqui quando eu vi a toca, sozinha, né? Cícero, você consegue lá vai perto. Vai pegar o papel. Hum. Hum. mas você não vai mexer lá, se tiver. Não, não vai ter nada, não. Hum. Hum. Hum. O galho caiu para lá e formou. Espera aí, Débora. Hein? uma proteção lá para dentro eu filmo, eu por baixo. e fez um como se fosse um não, um, um. não dá para ver porque dá. é escuro lá dentro é, não dá para é ver é não, deve ficar é é é tá é bem é baixo e é. vai lá na frente madame. mas eu só estou aqui porque eu tô acompanhada, viu gente, não sozinha hum, hum. é engraçado mesmo interessante quebrar isso aqui Olha o tamanho dela. Isso é aranha? É, ó. Então aquela armosquei no rosto matei, eu nem vi sem aranha. Olha, olha certo quando você vai no mato, leva levar um pau e fazendo assim. Como eu tô fazendo aqui, ó. Bitela. Toma, Lula, vai levando esse pau aqui, ó. Aí você vai abrir um caminho Gente, olha o que eu encontrei. De Chutei achando que era um, um cano e é um farolete. Algum pescador que perdeu, né? Ah, sim. E certeza. tá pesado, deve estar tá com pilha dentro. Vamos levar nós nas de lá. Nem, nem nenhum movimento. Preste para cá. Tudo sujo, ó. Olha a boca dele, como é que tá. Isso, espera eu? espera eu! <risos> eu tô cuidando aqui na aranha que eu tô levando. Isso faz o lugar mais difícil, madame hum Na hora é. de aquele chocolate, tudo que eu fiz ali em de É, o que eu achei? Farolete. Olha lá onde ele jogou a aranha. Ah, pode pegar. que botar? É, comeu. Olha lá onde ele jogou a aranha, cadê? Ah, aqui! Cadê a outra vasilhinha de mata? Eu? É aí? Eu? Eu? Eu? Eu? olha lá Eu? Eu? Eu? Eu? Eu? Eu? Puxa pra ver! Eu tenho medo dele. De quê? Desse.. Esse outro aqui que funciona. Eu não sei o que, que é direito, não. Como é que tem aí? Esse bichinho ali, ó. Coro? Coró. É ah, o corozinho? É. Ele belisca mesmo. Então. E eu fui falar que eu peixe com a minha minhoca, eu falei, o peixe comeu a mandioca. Cuidadinho, o fogo tá bonito? Um o fogo tá aí é apagando. Eu vou ler. Linguiça? É, Ah! Não para, preto. Eu tentei pôr lá. Escapa. Escapa. É? Que é. Olha o colibri ali, aí atrás de você, preto, tia, A cala do peixe era preta. Aham. Uhum. Então, então, o preto, é pescou aí, é limita. Limita. Liva. Lívia está de eu blusa, Olivia. Eu vou puxar o um negócio ali, eu uma Olha lá o passarão, ó! Tá Tá oh. Tá aí, negócio de barulho. What do you Oh, Eu estou ali <risos> eu não pai. louco, senhor. Não <deu> tem <risos> <risos> o uhum. Não nele. Até eu peguei o Não tem pegou ah o pescar, tá? Não vi. Daniel Melancia. Okay. <risos> De Lourdes? Tá boa a melancia? Ai, tá boa. Peixinho. De Lourdes, tá? E quanto a melancia vai dar aí, que tá cheio, Mas já já tá cheio faz tempo. caroçada, tá? Vou tá. Caroçada? É, uns caroços, assim, muito caroços. Tem umas partes que tá, né? Mas... É muito caroço, hein? É. Ah! Nossa, buguei agora, hein? Uhum. Faz aquela parte vermelha, caroço. É o caroço, tá, amiga? é? Okay. aqui ah, não, a não. Uhum. Hum? Parte amarela, ó. Uhum. é a né? Ah, aqui é vergonzinha. disse não achei não. A é Débora. A minha não tinha. A minha hum, hum, não hum. tinha, né? Uhum. E aqui não tem mais? Isso aqui é girino? Isso aqui é girino? Oi, Gíplio, tem uma mãe? Oi, já não pegaram aí. Tá é. é é o que faz muito novamente? Dormir no ponto. A peixinha? Olha quando dá. Deve ter uns 50 aqui, olha. Agora que eu vi que eu É. O que é? O que, que é aquele, aquele peixe que a, a Santa falou? Peixe o CD aí, eu peguei um peixe até agora, tarde não peguei nada. <risos> tá chorando já. Peguei um, ó. Peguei umzinho, ó. Gente, vara nova, vamos lá novo, tudo novo. Não peguei nada. Agora que eu peguei um aqui, ó. A Lívia pegou quanto, Lívia? 14, 15. 15? Eu peguei nove, e o Celi, Débora. Alça, por favor. Débora, você pegou quanto? Ah, Cinco? Mentira! Mentira! Ah, tá Ô, eu e o peixe, o peixe caiu! E Sim, o C, Preta? 4? 3, 4. Peguei mais 3. 6. 6? Quero ver. Eu, eu tô contando. 6 com 15. 21. Com quinze, vinte e um, um do Cícero. Deixa é, eu com 9 mil, 30. Eita, caramba! 35 com 35, olha lá, 36. 36. 36, 40. 40, com, com, com, com 3 do dadinho, 43. É para ter 43 peixes até agora, hein? Uhul! Cadê? Vai, Lívia, levanta aí. Hã? Lembra que vocês estão aqui? Eu não vou tirar, não? 6 horas que não Não, tô tirando a foto. Ah, oh, tá. Ô, garoto, mais um, garoto, mais um, garoto. Ah, eu vou conseguir mais um. Aí, Deborah. Dois. Mostra desse lado aqui, Cícero, ó. Mais um, ó. Olha o tamanho do peixe, não dá nem dois dedos. Vira pra mim. Aí, ó, Não dá para poder virar aquele escapa. Tá até com a, com a isca na boca ainda, ó. ó. Vou pegar, vou pegar Você não peixe. quer limpar aquilo, ó? Escama? É. Escama. Uma coisa. Mas é, eu vi. Eu hum. vi que naquele ó, espinhudo. que dor. Ele tem um. Ó, que dó. Um, ó. ó. Da que dó, que dó, é. ela falou dó. Ah, que eu tô que dó ó, que dó É disfarçou no é. dó, mas disse que tá doido. Ó, do, de Lourdes, ele tem um, parecendo um, um espinho aí, né? É, ó, isso aqui é diferente daquele ali. Ó, ó tá morto, tá. fi. Ele tá com a barriga aberta e tá nadando. Tá nadando sabia? É outra camisa, sabe? Preto, ó, o peixe nadando com a barrigada, sem Ai. a barrigada? Olha ela nadando lá, ó. tá sem a barrigada, ó. É porque o coração dela é na cabeça. Ana é Guerra. Eu vou matar então. <risos> ela ficou <risos> nela? Né? Ela ficou a faca na, na cabeça do peixe. Pronto. Vou matar então. Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? cabeça? Cadê a cabeça? Olha o foguinho tá lá, ó. Esperando a panela para fritar os peixinhos. Olha aqui. Parece a levina aqui dentro. Olha. Né? Bom, a Madalena, mas a Lourdes estão limpando tirando os filés aí de mais ou menos meio quilo de cada peixe. Olha o tamanho dos peixes. Dá meio quilo de filé a cada lado, né? Conosco não tem rosco comigo, ninguém podigo, Então, o que vem para nós é louco na beira do rio. quantos que deu até agora? Bem, não contamos não. só só só a Lívia pescou mais 40? de, mais de <risos> 18. Dezo, dezoito. Eu peguei dois, eu peguei uns quatro. Madalena pegou quanto, Ben? Né? É, nove. Nove? Hoje não foi meu dia, não. Mas a pescaria é assim. Não tem esse negócio de achar que o cara vai chegar todo dia é, e pegar vale. peixe. Porque não é assim, não. É. Tem dia que pega mais, tem dia que pega menos. Você pegou quanto, Preto? Foi sete, agora, foi sete, né? É. Dadinho pegou um e já foi deitar. Ela tá naquela rede lá, ó. Aí, dando, dando tchau lá, dando tchau lá. Dando um tchau aí, Dadinho. Aí. Eu saio dormir, comer e dormir, comer e dormir. A Lívia morre de medo de minhoca. Não sei se vai conseguir pegar tantos peixes. É de peixe. Oi, bem? Oi, bem? É, vai no fundo, né? No fundo do rio. Bom, Madalena, no meu ponto de vista, tá no ponto. Uhum. Então, tira essa leva aí. Jeito que quem gosta, come. Eu uhum. gosto mais do radinho. Eu gosto assim. é que seu boca tá enchendo d'água. Tá, gente. tá enchendo d'água mesmo. <risos> pode tirar aqui. É, pode tirar lá, Luiz. Do... São Eu meus 20 par, peixes aí, já, tá? tá aí. cuidado com esse pau aí, hein? Peraí, o preto vai fumar também. Tá Viu, bem? gente? São meus 20 Lívia. peixes. É, é. Dá uma ajeitadinha aí na madeirinha. Cuidado, hein, Lita? Bater aí na, na, na panela e virar tudo em cima de mim. Ou no fogo Nossa. e isso. Isso, tia. você colocou aquela? Tá bom, tá bom? Tá no quê? Vai, falei tudo, Na minha opinião, tá bom já, preto. Oh, é, né? Tá mesmo? Pegar vai fogo, pegar fogo no papel. <risos> Só faltava pegar fogo no papel. Peixinho frito na hora. Acabamos de pegar. É. É aqui. Não tá sabendo que eu peguei 20 peixes. Achei que não ia ficar nenhum. Aí, ó. A primeira leva. Já Vamos tá aqui. ver agora, contente Vamos jogar ali. Na primeira leva de peixinho. Frio. Eu gosto desse jeito. A Madalena gosta mais torrado, não, não, mas, mas não. vai torrar, vai queimar. Mais 20. Hein, tá filmando onde né, aqui? Segura aqui. Faz comadeira aí, Dalena, para por isso. Conta? Vou contar. Não. Vou contar. Quer que eu ponha? Eu ponho, gente. Eu, que... eu... contar? Conta, é? é? ah, tá. Não sei. É o barulhinho que eu gosto Dez Ó, oh, na beirada do rio mesmo, né? Só 20. Pegamos ali Dezessete Tem vinte, tem vinte Vinte Ah, quarenta e 4. 24. 24. Então. Mas com 20, 40 24. E quatro. 44. A campeã é dele, da de festada a gente fez isso aqui. acabando ali. olha aqui dentro, não muito bem, Ficou, ficaram assim, ó. Delícia! Eu gosto desse jeito. Hum, hum, hum. Cabeça? Hum, Cabeça? A cabeça? Come tudo. Eu não gosto da cabeça. Você não Dá comeu? Dá pra Já. ver a cabeça? Tem aqui, ó. Eu gosto da cabeça. Tem um cabeça, olha! Uhum. A parte mais gostosa do peixe é com graça. Você também não comia? Eu não gosto de certos tipos de peixe, eu não como a cabeça. Peixe grande? É, um certos tipos de peixe. Hum. Mas esses pequenininhos aí, hum. nem você nem sente. Você Nossa, vai como... comer mais, duro, Está acabando. Tá. Não quero isso não. Alívia, não quero ter isso, não. Eu quero suco. Eu também. Sobrou melancia. Aqui também tem algumas coisas. Não. Não. Bala. Banana comer uma banana e o foguinho tá ali o foguinho tá ali bom gente, é o seguinte mais uma vez eu agradeço a vocês por terem estado conosco em mais esse vídeo Vou terminando essa gravação para cá, por, nesse, nesse lado de cá, os tucanos lá passando lá longe. Ó, não dá para poder ver, né? Cinco tucanos passando lá. Quem dera que desse para vocês verem. Bom, quero agradecer a todos pelo carinho. Se eu for mandar abraço, eu não vou dar conta de tanta gente boa que eu tenho para mandar abraço. Abraços. E quero agradecer a Deus primeiramente por vocês. Existirem nas nossas vidas peço que continue comentando peço que continue dando o like peço que continue conosco somos amigos que Deus nos tenha unido através desse canal quero que vocês saibam que nós oramos por vocês todos os dias independente de quem são porque aprendi a amar vocês todos é o que eu falo, se eu for começar a citar o nome aqui, eu vou ser injusto. Então, não quero ser injusto, de jeito nenhum. Compartilhe o nosso canal com os amigos, com os parentes. E peço também orações, porque o nosso carro está com o documento ainda no Detran. Estamos impedidos de viajar para longe. Assim vocês puderem nos ajudar, dobrando o seu joelho, buscando a Deus por nós, eu agradeço. Em breve o documento sairá, estaremos livres para viajar. Um abraço a todos vocês. E fiquem com esse entardecer lindo aqui, ó. Que Deus tenha nos concedido nesse dia. O que foi? Ah, tá bom. Bom, gente, agora nós vamos saindo. Já fiz os agradecimentos ali pra vocês naquela hora, mas eu quero gravar esse recinho de tarde aqui. São e um. Isso. Então nós vamos saindo daqui, ó. A noite é certo, Vamos pegar né? um caminho de volta diferente do que nós viemos. Até um pedacinho só. E depois a gente sobe. Esperando a rodovia. A... E a gente vai embora. Foi muito bom estar aqui hoje, viu pessoal? Muito, mas muito bom mesmo. Bom, bom demais. Aí, ó, pertinho do posto. Eu tenho uns parentes que moram lá no Mato Grosso do Sul. Que nos convidaram pra gente... Passar uns dias lá com eles, né? Já deixaram bem claro Deus que esse momento pra é, nós. deixaram bem claro que ali Isso onde a gente vai é, tem peixes bem grandes, né? assim. Em relação grande, pesca aqui é grande, né? Peixe de 2kg, 3kg. Quilos, quilos. Esses peixes nossos aqui são de gramas. E Não, nós, mas vamos, é tão nós vamos, é às vezes, esses peixinhos de grama que a gente fala. Dá mais prazer do que se fosse de outro, né? Então aqui nós estamos saindo no sentido... É mesmo, que bonitinho essas flores. Estamos saindo no sentido de um poço muito famoso na nossa região, que é uma, uma rede da linha Graal, ou Grau, como o pessoal fala. Só que não dá pra sair o no... rosto, é uma pena, não dá, se descer é uma maravilha, mas não dá opa, opa, caiu uma pena, opa, caiu outra pena, o que tá caindo aí, gente? É, acho que foi o... Aqui, ó, ó ah. Meu... Como é que chama isso aqui? pilãozinho, deu pilãozinho. branco <risos> Pilãozinho, que é de... Algum Graal malina restaurante, troca de óleo... Sai tá virando o um posto, mas não sai da pista. Né? É, tá vendo ali? Ó, a pista tá logo ali, ó. ó. ó mas não pode. Meu Deus, apareceu aqui, desculpa, dá vergonha. Olha a pista lá, dá pra ver a pista. Só que, infelizmente, a gente não pode ir lá, né? Não dá pra ir lá. Mas pra cá vai pra onde? É pra Paradas. Ah, não dá pra cortar lá, né? E faram aqui, né, Cícero, porque... Aquele dia não tava cortado esses macos na beira da cerca. Cícero, que Cícero, que lamba. assim aqui ó, é que ele tá com medo de ir né? Acho legal passar por um lado, assim. Ele assim. O tá preocupado ainda ir naquele meio de capim um lá, tá vendo? Nossa, mas dá pra passar aqui mesmo? Nós passamos aqui. Tá? Passando de volta. Aqui. Eu parei aqui pra esperar ele ir porque daí eu vou um pouco mais devagar também. Não, vou mais rápido. Não, vou devagar também. É que o capim fechou aqui, mas dá pra ir, tá vendo? Tá vendo? Ó, o capim está fechado, mas o capim a gente fecha a janela e vai desbravando. É, é até interessante, né? Abrir o capim desse jeito choveu muito, né? É, porque o, a chuva fez ele ficar grandão.